Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade aí no nosso mini curso de realidade aumentada. Bom, na aula passada nós fizemos a transferência do arquivo em SketchUp com o plugin do AirMedia aqui para o nosso estúdio né? E aqui está o conteúdo maquete em RA. Então vamos voltar onde a gente parou na aula passada, que foi aqui, nessa tela que seria a home do nosso AirMedia Studio. Bom, já temos o nosso conteúdo de RA no Assets. Nós vamos vir aqui então no meio, ó, create project, clica uma vez. Aqui ele está mostrando, e se você está começando a primeira vez, você não tem nenhum projeto. Então nós vamos aqui, ó clicar para criarmos o nosso primeiro projeto. Vamos dar um nome e uma descrição. Vou dar um nome aqui como maquete, em, em RA, e aqui nós vamos colocar uma descrição. Meu primeiro projeto em realidade aumentada. E aqui a gente pode escolher qual é o tipo de target em realidade aumentada que esse projeto vai aparecer. Então nós temos o que é a opção planar, que é através de uma, de uma imagem, de uma fotografia, de uma logomarca. tá? A gente vai poder é, fazer com que o, o RA abra em cima desse tipo de target. Nesse caso, planar através de imagens. Nós temos o geolocalizado, que é através de latitude, longitude e altitude. É extremamente preciso. Então, se você quer que, um, que algum, algum produto em RA, seja 3D, seja um vídeo, seja lá o que for, né, ele abre exatamente em, em um lugar X específico, você coloca a latitude e longitude, ele vai abrir quando você estiver nesse local. E o espacial é aquele que mostramos de exemplo na aula 1, que ele entende o que é uma superfície, seja a mesa, seja uma superfície né, no chão, e ali ele vai abrir o seu RA, sem a necessidade de mais nada no nosso caso nós vamos usar planar então aqui está o nome uma descrição essa descrição lembra ela vai ficar é aquela descrição ficar bonitinha na apresentação do RA antes de começar a experiência de RA em si tá e a descrição também aqui bem bem bacaninha você pode colocar o que você quiser na descrição talvez você queira colocar seu site né enfim aqui eu deixei ele bem enxutinho só para mostrar de exemplo tá a gente vem aqui agora ó. E dá o Vzinho verde aqui. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo uma imagenzinha, um thumb, um thumb para ficar bonitinho. Lembra lá no, na aula 1 um, que eu mostrei que tem várias experiências em RA? E cada uma tem uma fotografia do, do RA, né? Então aqui você pode estar tá colocando. Máximo 2 MB, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, vou aqui pegar aqui uma, uma imagem. Vou pegar a própria imagenzinha que a gente tem aqui, ó. É, deixa eu ver onde que ela tá acho que ela tá em arquivo do curso é ó thumb thumb capa do RA, ó. clico e arrasto pronto olha só tá criado então digamos assim o, o, o habitáculo o esqueleto do nosso RA o que, que a gente tem que fazer agora linkar o nosso arquivo né de 3D aqui dentro então a gente vai clicar aqui ó uma vez ele já, ele já entendeu a capa, ele já entendeu o que é planar, ele já tem a descrição. E agora aqui nós vamos começar a fazer, então, esse é, inserir o nosso 3D e colocar o tipo de target. Então vou clicar aqui. Ele vai pedir o nome do target. E a gente pode colocar o mesmo nome também. Maquete RA. A descrição... Também pode ser a mesma, tá? Nós vamos criar aqui o, a imagem do target agora. Aqui é a imagem do thumb. E aqui a gente vai carregar a imagem que vai abrir o projeto tá? de RA. Ele aqui está pedindo qual a imagem que deve ser traqueada. Então, bacana. A princípio, ele, ele, ele não vai obrigar a gente a usar a imagem da AirMedia na conta Free. Então, a gente vai poder carregar aqui uma imagem, uma fotografia, enfim, o que, for, o que você achar bacana, tá? Nesse caso, como eu já tenho o logo da, da arquiteta impresso, eu vou usar o logo da arquiteta aqui no caso, tá? E ele até avisa, se ele, ele, ele faz um, um, um certo cálculo, ele diz para você se o target é bom, se ele é fraco, se ele, se ele está ok, tá? O próprio a inteligência artificial da AirMedia disse que foto que você vai usar como target, aquela imagem, aquele logomarca, ela está boa ou não para a performance da experiência de RA, tá? Bom... Aqui eu vou carregar então a logomarca da arquiteta, tá bom? Ó, vamos aguardar, ele carregou e olha só que eu comentei com vocês, ó. ele carregou ele disse que essa imagem ela é médium, tá? Ou seja, ela funciona, mas não seria a melhor de todas, normalmente funciona melhor com fotografia, tá? Mas ele dá aqui uma estrelinha, até, até quando dá o wiki ele funciona, mas é legal você ter um parâmetro aqui. Faz teste com outras imagens, né? se não ficar legal essa, carrega uma outra, até ficar bacana. Mas com o médium funciona. Bom, criamos aqui o nosso esqueleto, aqui a gente já definiu qual que vai ser o target, né? que é planária planar e a imagem que vai abrir. E agora a gente vai clicar aqui dentro. E agora nós vamos o que? Carregar a cena. A cena que vai ser carregada nesse target. A cena aqui em si é o nosso 3D. Então nós vamos clicar aqui. Novamente ele vai pedir a descrição da cena, então a gente vai pôr aqui maquete. RA. A descrição é a mesma. E aqui é o tipo, tipo de realidade aumentada que vai estar tá, o tipo de conteúdo que vai estar dentro dessa realidade aumentada. Então, a Emílio te dá opções, além da própria, do próprio RA em 3D, né? Você pode carregar em RA imagens panorâmicas em 360 ou até jogos em HTML5, tá? Nesse caso, nós vamos usar aqui o Argument Reality, o RA. Então, o um nome para a cena, uma descrição e o tipo. Vem aqui. Pronto. Criou aqui para gente agora a nossa cena. Vamos agora, então, importar o nosso objeto 3D. Aí ele abre, o AirMedia Studio abre como se fosse um programa de 3D, tá? Um programa como um 3D Max, um SketchUp, tá? Olha só, quando ele abre, né, como eu falei, ele abre como se fosse um programinha de 3D, tá vendo só? Com a logomarca, né? com, com a fotografia, com a imagem, já no eixo 00. 0. A qual a gente vai é, usar como parâmetro aqui para é, é, inserir o nosso arquivo de RA. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui com o botão do mouse que a gente pode rotacionar, tá? Botão, o nosso botão esquerdo. Nós podemos é, trabalhar posição, rotação. Eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque não vai precisar, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, olha, o, o scroll, ele, ele dá um zoom em, um zoom out, tá? Ó, então primeira coisa que nós vamos fazer é carregar a nosso, nosso, nossa maquete. Então a gente vai vir aqui, olha só, nesse botão aqui, ó, à sua esquerda, e esse botão de model. Quando clica, ele vai lá no nosso assets. A gente vem aqui e seleciona a maquete. Tá? Clica aqui, ó, em mais. Ele vai começar a carregar, então, o nosso 3D aqui dentro para o nosso, nosso dashboard aqui de R.A. Vamos aguardar um pouquinho. Então, ele está carregando aqui, olha só. Como eu comentei, pode demorar mais ou menos, depende da sua internet, né? Mas, olha só, esperar um pouquinho, ele carrega aí, ó vai acontecer ele vai carregar o nosso nossa maquete 3D lá do SketchUp aqui no nosso projeto pronto olha só pessoal carregou se aqui tá olha só então olha só podemos usar aqui olha botão de move de rotate de escala tá então olha ele aqui está no move então olha ele já pegou no local vou dar um Ctrl Z ó Ctrl Z Praticamente na posição 000, ou seja, em cima né, da. Olha lá. Carregando, preenchendo toda a logomarca, tá vendo? Ah, mas eu gostaria que ele carregasse o, o, o, no dobro do tamanho, né? Então aí você aumenta a escala, né? Vamos supor, de padrão, ver essa escala, mas se você colocar aqui 1, 1, 1, olha só. Ele vai abrir um pouquinho maior, olha só. Ah. Aqui ele está abrindo muito em cima, eu gostaria de, eu gostaria de deixar ele mais centralizado. É, ó. Então você pode vir aqui, ó. ou você pode vir aqui na visão top, ele vai girar, tá vendo? Você escolhe, Ah, eu quero abrir ele mais ou menos aqui. Então você tem essa liberdade de você ajustar a escala e a posição que vai abrir com relação à sua imagem, tá bom? Então, olha, Ctrl Z aqui, volta, é como se fosse um programa de 3D normal mesmo, tá vendo? E olha, ficou certinho já, já veio com as texturas, tudo correto, tá vendo só? Pessoal, é isso, tá? Se você quiser que ela fique de outra forma, você pode usar aqui o Scale, você pode usar o Rotate, você pode usar aqui a posição e rotação diretamente aqui, colocando os números, tá? Mas a princípio tá pronto, tá pronto o nosso, o nosso, o nosso RA. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui nesse último botão, ó, save. Clica uma vez. Olha aí, a sua cena está salva. Salvou a cena, a gente volta aqui agora, olha, na seta aqui em cima, ó. Tá tudo certo? Tá tudo salvo? Sim. Então, você vem aqui e dá um, uma setinha aqui que tá ok. Pronto, ó. Ele até entendeu aqui, olha, que a nossa cena tá aqui bonitinha. Então está criado o nosso RA. Bom, o que nós vamos fazer agora? Ó, vamos fechar aqui. Está vendo aqui em Work? A gente vai clicar em cima desse em Work e vai dizer que está completo, ou seja, a gente vai travar o que a gente fez aqui, tá bom? Aqui ele mostra qual que é o target que foi feito. A gente volta aqui. E só depois de ter travado lá, ou seja, ter dado o complete, é que ele habilita aqui pra gente a opção de compartilhamento. Então, olha, eu vou clicar aqui e ele vai dizer. Você quer que esse projeto ele esteja lá na galeria pública do aplicativo da Armidia? Ou você quer que eu gere um QR Code privado para você? Então, você pode escolher. Ah, eu quero que meu projeto fique público lá na Armidia. Se você escolher aqui, ó, público, o que, que ele vai pedir aqui? Ó? Ele vai pedir qual é a categoria... Então já existe algumas categorias, você vai escolher aqui a, a, a categoria e vai mandar aqui publicar. Na hora que publicar, você vai aguardar um pouquinho quando você for lá na AirMid, lá no aplicativo. E vo, você for na categoria ou você escrever pelo nome, maquete RA, né, que foi o nome que foi dado aqui nesse exemplo, ele vai aparecer seu RA lá e aí as pessoas vão poder é, experienciar o seu RA, tá bom? Ah, mas não quero, eu quero que um cliente ou só uma pessoa é, veja. Ok, você vem aqui em private, tá? E ele vai dizer, olha, um, um QR Code vai ser gerado automaticamente. Então, vamos lá, vamos fazer desse jeito, ó. Eu venho aqui e dou um publish. Olha, feito, tá publicado, tá? Ele, quando publica, ele mostra aqui que foi gerado um QR Codezinho, um, um, um QR Codezinho. Então, quando você clica aqui, ó, perdão, não é aqui, é aqui em informação. Olha, quando você publicou, ele gera aqui o QR Code do seu projeto. Você pode vir aqui, ó, fazer o download, ele vai gerar aqui o QR Code do seu projeto. Certo? O que, que nós vamos fazer então? Nós vamos agora no aplicativo DRA, eu vou taguear esse, code, esse QR Code que foi gerado. E em cima da logomarca lá da arquiteta, nós vamos ver se deu certo a criação do nosso conteúdo de RA, tá bom? Lembrando, pessoal, tá? Olha, voltando aqui na Home, né? Ah, quero ver meus assets. Você clica aqui, nesse caso a gente tem aqui só o assets de RA, tá? Que é o propósito do curso, tá? Projetos. Criamos aqui um projeto, tá? Ah, quero deletar esse projeto. Você pode vir aqui, olha, no, no lixinho, ele vai dizer para você o que, que você quer deletar. E aí você pode deletar de novo, tá? Deletar de novo não, você pode deletá-lo, tá? Se você depois quiser criar outros projetos. Vai depender da, con da, da conta da mídia que você tem. A Free, se eu não me engano, é um projeto, ou até 50 megas. Então talvez você possa criar um outro projeto que junto não dê mais de 50 megas, tá? Ó, vou vir aqui no X para evitar que apague, tá? Ah, não quero que ele fique mais publicado. Você pode vir aqui... Tá? E não publicá-lo, né? ou seja, deixar ele aqui, no, aqui na sua, no seu dashboard, na sua conta, mas ele não está publicado nem em modo privado e nem em modo público. Você pode fazer isso, tá? As informações e o modelo aqui, que é planar, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos testar. Vamos testar ele utilizando o QR Code que foi gerado no nosso projeto, tá bom? Então, até já.